considera o conjunto B, que é representado pela interseção de dois conjuntos, de dois intervalos, e é pedido para escrever esse mesmo conjunto B na forma de um único intervalo de números reais. Então vamos iniciar por representar o primeiro intervalo, que é o intervalo de números reais de 1 até 1,42. E para isso vou auxiliar aqui desta reta, e vou fazer de menos um até 1 até 1,42. Aproximadamente aqui. E aqui fica 1,42. E agora vamos pensar, será que o menos 1 um está no meu conjunto? Está sem senhora, porque o seu intervalo é fechado, como podem ver. E 1,42 está dentro do meu conjunto? Não, porque o intervalo é aberto. Aqui eu coloco uma bola aberta. E agora vamos fazer o mesmo raciocínio para aqui o segundo intervalo que nos é dado, que é de raiz 2 até mais infinito. Uma aproximação à milésima por defeito de raiz 2 é 1,414. Então, será que 1,414 é superior ou inferior a 1,42. 1,414, se virmos, a aproximação à centésima é 1,41. Então, é inferior a 1,42. Então, é aqui um bocadinho antes. Era aqui um bocadinho antes. É de 1,414, isto é, raiz de ficaria aqui, até mais infinito. E a raiz de 2 é intervalo aberto. Eu vou colocar aqui intervalo aberto. E este seria o meu conjunto. O meu segundo. Já sei que este aqui era o primeiro que eu representei. E agora, qual é a interseção dos dois? Não se esqueçam que a interseção de dois conjuntos são os elementos que fazem parte de um conjunto e do outro conjunto. Nesta representação, constatamos que aqui no meio estão todos os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Então, a resposta ficaria de menos raiz 2 aberto, atenção porque neste aqui o raiz 2 é aberto, logo não faz parte dele, até 1,42 também aberto pela Mesma razão, mas agora no primeiro conjunto, que tem intervalo aberto. Esta seria a resposta final.